livre frequência livre Olá frequência livre frequência livre Boa tarde frequência livre frequência livre O olá frequência livre frequência livre Yankee 3, Papa X -Ray Yankee, estação do PX Y, Clube de Caxias do Sul chamando para a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul Olá, olá Frequência livre Papa Yankee 3, Papa X Gianque, PXP Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC do Labo Rio Grande do Sul, nos momentos que antecedem a leitura. Papa X Rei Anque, Estação do PXP Clube de Caxias do Sul Na leitura do QTC da Lab do Rio Grande do Sul Perguntando Alguém já se faz presente? Rei 3, Papa X Rei estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Papa X Rei Yankee, Estação do PXP Clube de Caxias do Sul Na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul, chamando os colegas Para a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul Eu escutei o colega Papaihank 3, Mike Sierra, Mike Delta Sierra, perdão, por Santiago, colega Martins. E também escutei um outro colega que é, modulou junto. Papaihank 3, Foxtrot Alfa Victor, boa tarde, Boa tarde, presidente. Papaihank 3, Foxtrot Alfa Victor, Vitorino, Victor, obrigado pela presença na leitura do QDC da Labre. Também quero saudar o colega Martins lá para o Santiago, Papayank 3, Mike Delta Serra. Obrigado pela presença. Corrigindo. Corrigindo o prefixo. Papayank 3, Delta, Mike Serra. Ah, ok, perdão. Delta Mike Serra. Desculpa ah, o... ter trocado indicativo. Obrigado pela presença, Martins. Papa X3, Papa X Reyanque, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Mais algum colega se faz presente na leitura do QTC da Labre? Agora são 13 horas, 30 minutos, começaremos a leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Este é o Rádio Informativo Semanal da Liga de Amador. Para a leitura da palavra da Diretoria, editada pelo presidente da Lab Rio Grande do Sul, Francisco Aito Vitorino, Papayank 3, Foxtrot, Alfa Victor. <risos> Colega rádio Amador, quantos de nós já desfrutou o prazer de realizar uma cooperação de DX? A concepção de DX em HF refere-se a contatos de longa distância com estações de fora do país ou do continente dos quais estamos fazendo o QSO. Se estivermos operando em VHF ou UHF, o DX pode ser considerado quando o contato é feito a mais de 300 quilômetros. Um DXista procura o tempo todo contatos DX que lhe dão, darão créditos para obtenção de diplomas como o DXCC, o WAV, ou ainda o IOTA. O mais importante, no entanto... Na nossa observação, são os preparativos para a realização desses contatos DX. O radioamador mede suas antenas antes de começar a operar, calibra seus rádios, examina todo o material que usará, estuda o mapa e procurar se inteirar do local onde instalará a sua estação. Muitas vezes enfrenta as maiores dificuldades de locomoção, mas isso tudo não importa. O que interessa são os contatos que fará. E assim... Lá se vai o à procura de estações localizadas no outro lado do mundo. Deixa sua família, amigos e outras diversões para passar algumas horas ou dias ouvindo chiados e vozes distantes. É o dexista buscando um prazer que muitas pessoas não entendem. É que a fascinação pelo radioamadorismo, especialmente nessa modalidade de competição, já nasce com o verdadeiro radioamador. Porém, a experiência e o saber lidar com a aparelhagem não surge da noite para o dia. São necessários alguns anos de prática, informações e observações. O início é obter, no início é obter o diploma de DXCC. Os mais experientes podem obtê-lo no final de semana, talvez. Os iniciantes levam um ano para conquistar esse diploma. Mas depois dessa conquista, o DEXista quer mais e mais. Várias histórias são contadas por esses experiências e aventureiros do radiomadurismo e todas elas podem ser comprovadas. É uma das facetas do radiomadurismo que mais adeptos têm pelo mundo afora. Na Labre, Rio Grande do Sul, temos alguns associados que são exímios dexistas e colecionam os diplomas anualmente. Bom seria que todo radiomador fosse um aficionado dessa modalidade, pois nos casos de extrema urgência... Todos estariam prontos para operar de forma eficiente e eficaz. Nesse final de semana que está começando hoje, temos em andamento um dos mais famosos concursos brasileiros, a Batalha Naval do Riachuelo, organizado pela Marinha do Brasil. Até às 18 horas de amanhã, teremos a oportunidade de participarmos desse tradicional concurso. Para os iniciantes, recomendamos ficar ao lado de um radiomador experiente e ver como se processa a operação. Mas um lembrete, não dê palpite. Deixe o operador trabalhar sem perturbações. Depois, numa folga, faça as perguntas que quiser. Por hoje vamos ficando por aqui. Um bom final de semana, e até todos, é, um final de semana a todos e até o próximo Boletim da Labre Rio Grande do Sul. Esta foi a palavra da diretoria, editada pelo presidente da Labre Rio Grande do Sul, Francisco Vitorino, Papayanque 3, Foxtrot, Alfa Victor. <SILENCIO> aniversariantes da semana. Colegas associados e ex-associados da LAB Rio Grande do Sul, que constam em nosso banco de dados, aniversariantes do período de 20 a 26 de junho, que são. <SILENCIO> Dia 23, Clenny Rodrigues Ribeiro, Papa Uniforme 3, Lima, Lima Tango da cidade de Canela. No dia 24, Paulo Augusto Correia Júnior, Papayank 3 Índia Oscar, aqui da cidade de Caxias do Sul, e dia 25, James Gomes Liberato, o Papayank 3 Juliette Golfe Lima, da cidade de Porto Alegre. A todos os colegas aniversariantes, os votos de um feliz aniversário com muita paz, alegria e saúde são os desejos da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo da Labre Rio Grande do Sul. Eu ainda sou um sócio remido? Temos escutado constantemente em rodadas aos, alguns colegas declarando sócio remido da Labre Rio Grande do Sul. Só para orientação. O sócio remido é o colega que após muitos anos contribui como associado da Labre, pagando o valor integral da mensalidade e após recebe distinção de remido e continua a pagar a mensalidade, sendo agora premiado com desconto de 50% do valor, ou seja, continua a prover a entidade com sua mensalidade e ajudando na manutenção da mesma. A exemplo... Hoje o valor da mensalidade é de R$ 10,00, e o sócio remido paga somente R$ 5,00 mensais. Por incrível que pareça, em nosso banco de dados constam somente três colegas sócios remidos. Esses sócios remidos sempre pagaram as suas mensalidades e afirmaram a cobrança na entidade e mantiveram as suas obrigações em dia. Para lembrar, segundo o estatuto, aquele colega associado que se encontrar inadimplente por mais de seis meses, deixa de ser um associado e assim perde todos os seus direitos como associado. Se assim retornar ao quadro, começa novamente a ser um novo associado e não poderá usar o período anterior que era sócio, a não ser que coloque em dia todo o período faltoso. Assim, pedimos um pouco de atenção aos colegas que de declaram sócios remidos da labre, os quais, por falta de pagamento, deixaram de ser associados há um bom tempo. Aproveitamos para informar que no site da Labre Rio Grande do Sul está disponível o formulário para a Associação de Entidade, com todas as informações necessárias para se tornar um contribuinte de entidade e manter as suas atividades. Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, estação do PXP Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir, transmitindo o QTC da Olabre, Rio Grande do Sul. Perguntamos se tem mais algum colega que se faz presente na frequência, que gostaria de declinar seu nome indicativo para fazer comentários ao final da leitura. QP 5 Bravo Juliet Fox, trote Alfredo Blumenau com botas. Papai Yankee 3, Canadá, Toronto, Alexandre, Cidade de Viamão, com um abraço boa tarde André, um abraço boa tarde, Alfredo, satisfação André. Ok, uh, eu estou com bastante ruído aqui, PP5 é o colega Alfredo, da cidade de Blumenau, por favor, só me repete o indicativo completo, PP5. Bravo, Juliette Foxtrot. Ok, muito obrigado, alto e claro agora. Olá, Papai Yankee 3, Charlie Tango. Alexandre, pela cidade de Viamão. Obrigado pela presença. Mais algum colega... Mais algum colega na frequência? Papai Yankee 3, Mike Lima Sierra, Márcio, aqui pela cidade de Santiago, com boa tarde. Acompanho que e não retorna, André. Ok, Papai Yankee 3, Mike Lima Sierra, Márcio, obrigado pela presença. Mais algum colega pela frequência? Ok, continuaremos então com a leitura do que é Labre Rio Grande do Sul. Essa estação é a Papa Yankee 3, Papa X Ray Yankee, estação do PX São Clube de Caxias do Sul. Sempre pronto para servir, transmitindo aqui dos altos do morro Santa Corona, em Caxias do Sul. Efemérides desse final de semana. Neste sábado, dia 20, é o dia do revendedor e dia mundial dos refugiados. Neste domingo, dia 21, será o dia nacional do controle da asma e ocorre o solstício de inverno. O dia mais curto e a noite mais longa do ano. O inverno inicia oficialmente às 13 horas e 38 minutos, com duração de 93 dias. Falando em datas e atividades astronômicas, aproveite para olhar o céu nas próximas noites. Próxima à Lua, nas primeiras horas noturnas poderá ver uma belíssima configuração entre Lua, Júpiter e Vênus. Esse é um momento especial para fazer praticar a curiosidade em crianças e adolescentes na astronomia amadora. É possível com binóculos, lunetas e até mesmo telescópios amadores visualizar as Luas de Júpiter. Aproveite este momento com seus filhos para esta belíssima atividade. Ação entre amigos. Continuam a venda até o dia 26 deste mês nas cartelas para sorteio pela Loteria Federal no dia 27 de um acoplador de antenas marca Teico modelo ATU-3. Cada cartela, no valor de R$ 5,00, concorre com cinco números. As aquisições podem ser feitas na Secretaria da Labre, Rio Grande do Sul, nos horários de expediente, durante os trocas-troca, -troca, ou ainda por pedidos por e-mail. O e-mail é labre-rs.com.br, bastando depositar o valor na conta corrente da Labre, Rio Grande do Sul. Os dados para depósito são Caixa Econômica Federal, número 318 Traço 6, agência 3447, operação 003. As cartelas, poderão ser, eh, as, ah, perdão, as cartelas serão remetidas também para o e-mail do comprador. Aproveite para adquirir a sua cartela. Esta é a última semana. <risos> Curso de antenas. Conforme vem sendo divulgado, será realizado nos dias 4 de julho próximo, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado o curso de antenas diagnosticando e solucionando problemas com antenas o início do curso será no sábado às 8 horas com entrada franca e gratuita as inscrições antecipadas podem ser feitas pelos telefones código diário 51-3368-3972 das 14 horas até às 17 horas nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, ou pelo celular, código diário 51-9957-8921. O encontro está sendo organizado pela Labre Rio Grande do Sul, com a supervisão do colega Paulo Papayanque 3 Papa Romeu, e conta com o apoio da Assembleia Legislativa pedimos aos interessados que façam a sua inscrição pelos telefones anunciados. A todos os participantes inscritos, será otorgado um belíssimo certificado de participação a ser entregue no último dia de atividade. Rancho do Rádio Amador Alabre, Rio Grande do Sul pretende fretar um ônibus para conduzir os rádio e familiares para a cidade de São João do Polesini no dia 7 de novembro, manhã cedo com a finalidade de participarem do 63º Rancho do Radio Amador Gaúcho que será realizado naquele município dia 7 e 8 os interessados podem entrar em contato com a Secretaria da Labre Rio Grande do Sul pelo telefone 3368 para maiores detalhes e se for o caso reservarem seus lugares Precisamos, com antecipação, saber o número de colegas que desejam participar da excursão. Os valores são divulgados após termos um número de interessados na viagem, pois isso depende do orçamento das empresas de turismo. As opções de hospedagem na Quarta Colônia, região da cidade de São João do Poresini, de acordo com o divulgado pelos organizadores do 63º Rancho São, as seguintes: Pousada Recanto em Recanto Maestro. Pousada Vêneto, no Vale Vêneto, Colégio das Irmãs, no Vale Vêneto, Hotel Havaí do Chico e Zanon Hotel, ambos em Faxinal do Soturno. Além, é claro, dos hotéis em Santa Maria. Remodelando antenas. O Departamento de Rádio e o Departamento Técnico da Labre Rio Grande do Sul chefiados pelos colegas Luiz Paulo, Papaiyank 3 RX -Hey Whisky e Vitor Papaiyank 3 Victor Fox Trott, Romeu, respectivamente, concluíram nesse sábado a remodelação das antenas da estação Papaiyank 3 Alfalfa. Foram trocadas as antenas os 10, 20, 40 e 80 metros, e reforçados os estaios das torres que a sustentam. A partir de hoje, a Papa Yankee 3 Alpha Alpha deverá receber e enviar mensagens com mais qualidade. Remodelando a sede Com a intenção de tornar a sede mais aprazível aos seus visitantes, visitantes a diretoria da Labre Rio Grande do Sul começou a remodelar internamente o ambiente da sua secretaria. No último dia 5 de junho, o presidente da LAB Rio Grande do Sul, Francisco Vitorino, papainque 3 Foxtrot Alpha Victor, juntamente com seu diretor financeiro, Luiz Binotto, P3 Bravo Índia November, fizeram uma nova disposição em seus móveis. Também foi adquirido pela diretoria um armário tipo cristaleira, com a finalidade de expor seus mais valiosos troféus, tornando mais visível a todos os seus visitantes, a história da nossa entidade. Ainda temos muito a fazer. A próxima etapa será dedicada à estação na sala Rádio Padre Roberto Landel de Moura, que recentemente adquiriu novos acessórios para a mesma, juntando ao novo equipamento que foi comprado no ano passado. Estamos tornando a sua labre Rio Grande do Sul um ambiente mais funcional aos seus associados e diretores. Aproveite para visitá-la durante a semana, as segundas, quartas e quintas-feiras e sextas-feiras, das 14 às 17h. Ou então, na próxima edição do Troca-Troca dia 28 de junho. Essa estação é a Papayank 3 Papayank Rianque, estação do PX Peixon Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Perguntamos, mais algum colega pela frequência gostaria de ter seu nome anotado para tecer comentários ao final da leitura? Papai Yankee 3, Papai X Rei Yankee, estação do Peixis, São Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul QSL Novos Já estão à disposição dos radiomadores gaúchos os novos cartões QSL confeccionados para os que ainda não têm as suas cartolinas Na Secretaria da Lab Rio Grande do Sul podem ser adquiridos 10 cartões ao custo de 5 reais É uma oportunidade para pagar aqueles cartões QSL recebidos de amigos distantes o expediente da Secretaria é as segundas, quartas e quintas-feiras e sextas-feiras, das 14h até às 17h. Papaiank 3 Alfa Alfa no concurso Batalha Naval do Riachuelo. Nesse final de semana, ocorre o concurso Batalha Naval do Riachuelo em suas modalidades CW e fonia. A estação oficial da LAB Rio Grande do Sul, Papai Enki 3 Alpha Alpha, estará ativa durante todo o período do concurso, sendo operada pelos colegas Alexandre, Papai Enki 3 Charlie Tango, Luiz Paulo, Papai Enki 3 X Rei -Hey Whisky, Joaquim, Papa Yankee 3, Kilo e Jamaica, Amorim, Papa Yankee 3, Alfa C... Sierra, Quebec, Maria, Papa Uniforme 3, Tango, Índia, Alfa, e Alex, Papa Uniforme 3, Bravo, Alfa, Romeu. A ativação ocorrerá diretamente na... da sede da Labre, em horários alternados, durante as 24 horas do concurso na modalidade Fonia. Novamente, convidamos aos colegas a participarem para prestigiar mais esta atividade radioesportiva e como forma de nos envolver para as futuras atividades que a partir desse mês seguirão até o final do ano como o IARU, HF Contest, Concurso CVA, Concurso Farroupilha 2015, Jamburi, entre outros. Pedimos a participação e divulgação desses concursos. Todos os contatos realizados com a Papayank 3 Alpha Alpha receberão o um novo cartão QSL. As atividades de Fonia iniciam às 18 horas, horário de Brasília, 21 horas UTC, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros. Fique atento ao regulamento do concurso em wwwg 100orgbr Charlie é, www November Ponto .org.br ponto Notícias da União Santa Mariense de Rádio Amadores, a USRA Preparando o 63º Rancho do Rádio Amador Gaúcho Temos nos reunido regularmente e estamos pensando em cada uma das atividades que queremos realizar durante o rancho. Com o apoio do Departamento de Radiomadurismo da USRA, teremos a instalação de uma estação de HF e de uma de VHF. Pensamos na utilidade de termos um plantão de VHF que possa servir como elemento orientador aos colegas que se aproximam do Vale Vêneto, local de realização do rancho. Já... A estação de HF deverá se manter ativa durante todo evento realizando contatos e distribuindo cartões QSL comemorativos do 63º Rancho. A estação da RUSRA estará ativa com o indicativo especialmente solicitado para a data. Também transmitirá, como de costume, na banda de 40 metros, o boletim informativo da Labre Rio Grande do Sul. Pela programação... A leitura acontecerá no início da tarde de sábado, dia 7 de novembro. Pensando no bem-estar dos colegas que pretendem estar conosco no 63º Rancho, sugerimos que programem sua viagem com deslocamento coletivo, pois vai facilitar o acesso e deslocamento na região do Vale Vêneto. Quem não conseguir lotar um ônibus pode contratar um micro-ônibus ou uma van. Mobilize-se e confirme sua presença nossa equipe está trabalhando para bem recebê-lo. Não perca a oportunidade de conhecer a quarta colônia, a região da quarta colônia de imigração italiana. Rod'UsRa. A rodada da USRA vai ao ar de segunda a sexta feiras às 20 horas na banda de 80 metros em 3.770 MHz. Durante 2015, Estaremos divulgando as informações sobre o 63º Rancho do Rádio Amador Gaúcho. Dia 7 e 8 de novembro de 2015, distrito de Vale Vêneto, em São João do Polesini. Participe, faça amigos, pratique radiomadorismo e fique bem informado. Notícias, atualidades e interatividade é no blog da USRA. Quem assina as notícias da USRA é o colega Paulo Papayanque3. Papa Essa estação é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Whisky, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul. Sempre pronto para servir. Perguntando, mais algum colega pela frequência, eu gostaria de declinar nome e indicativo completo para que possamos chamá-lo ao fim da leitura do QTC? A estação é a Papa Yankee 3 Papa X Rei Yankee estação do PX PXPY Clube de Caxias do Sul sempre pronto para servir transmitindo dos altos do Morro Santa Corona em Caxias do Sul onde fica localizada a sede do PX PXPY Clube Labre Amsat BR Apresenta a proposta de experimento radiomador para CubeSats e Nanosats BR-2 e Itasat-1. A LABRE, através do AMSAT-BR, seu grupo de trabalho dedicado às comunicações espaciais, participou no dia 7 de maio de 2015 de uma reunião no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Em São José dos Campos, São Paulo, com o doutor Otávio Durão, coordenador do projeto Nanosat CBR2. Também com o Major Otávio Fonseca e o engenheiro e a engenheira Lídia do projeto ItaSat 1. Também participaram da reunião alunos de pós-graduação e pesquisadores do campo satelital. Estiveram presentes os radioamadores Flávio Arcângelo, Papayank 2, Zulu X-Ray, Demilson Quintão, Papayank 2, Uniforme, Eco Papá, e Edson Pereira, Papayank 2, Sierra Delta, Romeu. A reunião teve como objetivo a apresentação de uma proposta para inclusão de experimentos radiomadores nos satélites NanoSat CBR2 e Itasat 1. satélites universitários denominados CubeSats, por recomendação da ITU, frequentemente operam em frequências de rádio alocadas ao serviço de rádio amador e assim deve cumprir as premissas legais que regulamentam o serviço de rádio amador. A IARO é responsável pela coordenação de frequências usadas por satélites radioamadores e tem como recomendação uma maior participação dos radioamadores nos projetos de CubeSats universitários objetivando criar uma melhor harmonização entre as missões, entre projetos e as atividades concernentes às comunicações espaciais de radiomadores. Trabalhando em prol desse objetivo, o Labre AmSat br propôs a inclusão de um experimento radiomador nas missões dos CubeSats NanoSat-CBR-2 e Tassat-1, que estão previstos para serem lançados ao espaço no do no final de 2015 ou início de 2016. O experimento proposto pelo LabriamSat-BR permitirá o uso dos CubeSats Nanosat-CBR-2 e Itasat-1 como repetidoras digitais de mensagens curtas de texto para comunicações radioamadoras, tanto em tempo real quanto via armazenamento e encaminhamento Story and Forward. O experimento proposto também objetiva o uso das comunicações espaciais como ferramenta de ensino em projetos desenvolvidos entre radioamadores e escolas. Um documento descrevendo a proposta, com detalhamento de um protocolo de comunicações digitais, foi entregue e apresentado aos coordenadores do projetos durante a reunião. Dias depois, o Labre Amsat BR foi informado sobre a aceitação da proposta e início das atividades de implementação do experimento. A ANSAT, Radio Amateur Satellite Corporation, é uma organização internacional que congrega radioamadores interessados em comunicações espaciais. No Brasil, conta com o apoio institucional da Labre, a mais tradicional instituição de representação do setor civil de telecomunicações do país. Entidade membro da IARO, e Uni União Internacional de Rádio Amadores. A IARO desempenha importante função de gestão internacional de frequências satelitais, junto à administração, administrações governamentais nacionais e a UIT, União Internacional de Telecomunicações. O grupo da LABRE e AMSAT-BR conta com o apoio do Grupo de Defesa, de defesa Espectral da LABRE. Para maiores informações visite o site da AmSAT BR, http://amsat-br.org, o site da LA, do grupo de defesa espectral da Labre, radioamadores.org. e o site da IARU, www.iaru.org. A de norma CISPR contempla inversores fotovoltaicos para reduzir interferências eletromagnéticas. A norma técnica CISPR-11, equipamentos industriais, científicos e médicos, características de distúrbios em radiofrequências, limites e métodos de medição, foi revisada em 2015 e será mais adequadamente aplicada a dispositivos eletrônicos como os inversores de energia solar. Após os votos positivos dados pelos organismos normativos internacionais, a CISPR-11 agora dispõe de sua versão 6.0, disponível na IEC Web Store, como RLV, Red, Red Line Version, na qual são destacadas as modificações em relação à versão anterior. Entre os limites revistos está o de 74 decibéis micro, uh, microvolts, entre 500 KHz e 30 MHz, inclusive para conexões DC, corrente contínua, e também para sistemas até 20 KV, em ambiente residencial classe B. Esse é o resultado de um trabalho de mais de 5 anos, desenvolvido pela IARO, a União Internacional de Radiomadores, junto à IEC, a Comissão Eletrotécnica Internacional, e o CISPR, Comitê Internacional Especial de Perturbações Eletromagnéticas, responsável responsável pela redação e atualização das normas técnicas internacionais no tocante à compatibilidade eletromagnética. Abre aspas. No entanto, o trabalho não termina aqui. Fecha aspas. Declarou Tilo Cus, Delta Lima 9, Kilo Charlie Echo, coordenador de EMC da IAR. Abre aspas, os limites são válidos para as condições de emissividade em plantas estudadas em modelos computacionais. É possível que, após a fase de validação os limites sejam reajustados. Porém, eles já contemplam um nível razoável de proteção à recepção em ondas curtas. Fecha aspas. A IARO foi fundada em Paris em 1925 com o objetivo de representar internacionalmente os radioamadores. amadores. Ela é composta por associações nacionais de rádio, que por sua vez representam os radioamadores amadores perante os governos locais. A IARO está ativa em fóruns da União Internacional de Telecomunicações, nas Nações Unidas, em organismos continentais correlatos como a CITEL, a Comissão Interamericana de Telecomunicações da Organização dos Estados Americanos, bem como em associações técnicas profissionais como a IEEE, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. No Brasil, a LABRE, a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio é a entidade membro da IARO, fundada em 1934 como fusão de associações congêneres originárias desde 1926, a Labre configura entre as mais tradicionais entidades de representação de um setor civil das telecomunicações no Brasil. A Labre dispõe de um grupo ad hoc de gestão e defesa espectral, o GDE, que atua institucional, institucionalmente em termos relacionados a interferências e organização espectral. A LABRE é a Entidade de Utilidade Pública Federal, presente em várias comissões de estudos na Natel, em Metro, a Abrac e também o AB. Mais informações em www.iaro.org e radioamadores.org Este é o nosso QTC, o Rádio Informativo Semanal de Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão do Rio Grande do Sul A Liga dos Rádio Amadores Gaúchos Acompanhe as leituras Desse rádio informativo semanal Em ondas curtas Em 7.155 Na banda de 40 metros Às 13 horas e 30 minutos Em 3.760 kHz Na banda de 80 metros Às 21 horas E nas repetidoras de VHF No interior do estado as leituras em ondas curtas são feitas sempre aos sábados. Em VHF no interior do estado, em 145.480, na repetidora do Rádio Clube de Pelotas, aos sábados às 21 horas. Leitura feita pelo colega Lopes, Papaiemq3, Luiz Que Serra. Na repetidora de Santa Maria, aos domingos, aos domingos, 9 horas da manhã, em 145.370 a leitura é feita pelo colega Papayanque 3, Oscar Zulo Cláudio e pela, também pela sua equipe. Em 147 mil, na repetidora de Erechim aos, aos sábados, às 18 horas, a leitura é feita pelo colega André, Papa Uniforme 3, Alfa, Golf Mike. Para a região da Grande Porto Alegre, esse QTC é transmitido via pelo Ecolink, na frequência de 147.500 pelo colega Edson Papa Uniforme 3 Foxtrot Charlie Charlie sempre às 18 horas Para maiores informações acerca da Labre Rio Grande do Sul visite nosso sites em www.labre-rs.com.br ou ainda no Facebook www.facebook.com barra labre-rs RS. Esse QTC e as edições anteriores estão disponíveis para download no site da entidade. Baixe agora a edição digital. Esta é a Labre Rio Grande do Sul, a Liga dos Rádio Amadores Gaúchos. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. A leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul desse final de semana está sendo realizada pelo PXPY Clube de Caxias do Sul. Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, sempre pronto para servir. Se algum colega desejar nos encontrar no Facebook, basta digitar www.facebook.com barra 3, Papa Ex facebook.com, 3 PXY. Mais algum colega gostaria de declinar nome e indicativo para... Ao final, uh, terceiro comentários acerca do QTC. VY3, bravo, Eco Golf. Papayank 3, bravo, Eco Golf. Olá, Benhur. Por Pelotas. Obrigado pela presença. A provocação um pouco ruim, mas é 100%. Mas boa tarde para vocês. Estou na escuta. Ok, obrigado pela presença, Biro. Mais algum colega na frequência? Então vamos passar a chamar os colegas que se fizeram presentes na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul vamos a Santiago chamar o colega Martins Papaiank 3, Delta Mike Serra, a palavra é sua Oi, André Papaiank 3 em é... Tango. André, em Caxias do Sul, Papai Henque 3, Delta, Mike, Sierra, Marquise por Santiago. É, o QTC foi escutado parcialmente, viu? A apagação varia um pouco, mas agora no final melhorou, se é. Obrigado pela leitura, André. E... Meu boa tarde ao Vitor presidente da Labre, e os demais colegas que se fazem presente ao QTC da, da Labre. Boa, boa tarde a todos, retorna a palavra ao comando. Papai três 3, e dia, Papai 3, Delta, mais Serra. Ok, Martins, obrigado pela presença aí de Santiago, Papai Enk 3, Delta, mais Serra. Obrigado pela presença. Vamos agora, a via mão, chamar o colega Vitorino, o presidente da nossa Labre Rio Grande do Sul, Papai Yankee 3, Fox Trot, Alfa Victor, a palavra é sua. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estiveram na escuta, os que participaram também é, efetivamente da leitura do nosso boletim. Um agradecimento especial ao André, que sempre colabora, o nosso papai Yankee III, ex-reio Yankee, através do papai, é, ex-reio e papai Yankee de Caxias do Sul e gostaria de aproveitar aqui para fazer uma correção naquele texto de ação entre amigos onde custa ali 5 números na verdade são quatro números por 5 reais é, o apartador de apenas da marca Tenco, modelo ATU3, tem ainda a sua venda de cartelas até o próximo dia 26 federal do dia 27, para no o número 90. É, agradeço a atenção de todos, espero me desejando a todos um bom final de semana, com muita saúde, paz e harmonia. Aqui em Jamão, o sol está brilhando, com algumas nuvens do sol é, desaparecendo de vez em quando, voltando, mas já estamos na entrada do nosso inverno. Um grande final de semana A André, muito obrigado Mais uma vez, despeço de Papai Fox Trot, Alfa Victor Despeço Papai Ok Obrigado, Presidente Papai Enk 3 Fox Foxtrot, Alfa Victor Obrigado pela presença Vamos, então, chamar O colega Alfredo Que está em Blumenau PP5, Bravo, Juliette, Foxtrot A palavra é sua Ele não retornou, mas deixamos um abraço para o colega Alfredo, PP5, Bravo, Juliette, Foxtrot. Vamos novamente a via mão. Vamos chamar o colega Alexandre, Papayenque 3, Charlie Tango, a palavra é sua. Ok, retorna por aqui então Papayenque 3, Canadá, Toronto, Alexandre em Viamão para a leitura do 15ª do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, André, muito obrigado pela gentileza e a satisfação do amigo, ok, representando o Pichis e o clube aí de, de, de, de Caxias do Sul, pela Papai que foi a né, muito obrigado novamente pela satisfação da leitura e pelo amigo aí, que tem que se importar, aí ajuda a nossa lápis do Rio Grande do Sul, ok, também envolvendo aí o clube do interior do estado, muito legal, muito legal a participação mesmo, ok André? É, um abraço, boa tarde Vitorino, satisfação é escutar também ó, no rádio, o Benhurta recém-chegado, o, o Martins, Papai inteiro Mar de Alta mais Serra também fica aí, um abraço e mais demais, o Alpedo aí de com certeza está tá na coruja lá no Poder novamente. O Papai Inqueso naquele Inquilina Serra também é anotado por aqui, obrigado pela gentileza e participação, ok? É, novamente reitero aí o convite. Convido os colegas organizadores que participem hoje, ok? A partir das 18 horas do concurso Batalha Naval do Riachuelo, a Papai Entreça Alfa, Alfa está hora operante durante toda a parte de punir concurso. É, visite lá o regulamento, ok? É, ww.gcmaleeco novembro.org.br ok? Conforme foi foi dito, ok? É uma grande oportunidade de, de se envolver com o com, com um curso, um curso relativamente fácil, não é, não requer muitas técnicas, ok? É muito bom participar, e como disse aí, é, o início de, de grandes concursos um curso que virá pela frente nos próximos meses, ok, pessoal? André, muito obrigado novamente, deixo um abraço para ti, com muita paz, muita saúde, ok? A toda a turma aí do Peixeira e do seu de Caxias do Sul, é, tá faltando aí uma visita nossa, da Labre ao... ao, ao ao grupo, ok? E eu acredito que isso aí será em breve realizado. Ok, André? Um abraço, seu moço. Muito obrigado, Leitreza. É essa, Papai Enki 3, Charlie Tango, Alexandre Villamorzé, torna a coordenação. Obrigado, Alexandre, Papai Enki 3, Charlie Tango. Obrigado pela presença e vai ser um prazer receber vocês aqui em Caxias do Sul para mostrar como é que está o nosso clube. Como é que está o nosso departamento escoteiro? Nós temos aqui um, um grupo escoteiro, que é um departamento aqui do clube. E gostaríamos de mostrar para vocês como é, que nós, como é que funciona o nosso departamento escoteiro e, e as atividades que a gente está promovendo em função dos escoteiros aqui na, na, nossa, na nossa sede. Ok, André, com certeza será motivo de grande satisfação e participarmos aí, ok? É, é realmente aí, é, nas nossas reuniões aqui na LAB, sempre falamos bastante sobre isso do no interior do estado, até o nosso presidente é, nos cobra muito isso, ok? E, de certa forma, a gente está sempre numa correria, ok? Sempre distribuições, mas isso nós deixamos passar algumas coisas, ok? Mas com certeza ainda temos um pedido pela frente e com certeza faremos uma visita aí ao Face Tokens para um filme de grande sensação novamente é, conhecê-los e ver os o trabalhos que vocês têm realizado com esses jogos escoceses ok? Que são de certa forma aí o, a, o grande filão de futuros radiomadores, ok André? Muito obrigado, saúde e paz aqui a todos os seus. Ok, muito obrigado Alexandre, Papa Inc3 Tealitango de Viamão, muito obrigado. Obrigado pela presença. Vamos agora para Santiago novamente. Vamos chamar o colega Márcio Papainque 3, Mike Lima Sierra. A palavra é sua. <risos> ok, não retornou, mas fica um, um grande abraço e um forte 73 para o colega Márcio Papainque 3, Mike Lima Sierra. Vamos agora a Pelotas. Chamar o colega Benhur, Papaianque 3, Bravo Eco Golf, a palavra é sua. Ok, positivo, André, Papaienque 3, Bravo Eco Golf, na assetoria de Papayanque 3, Alfa Alfa. Consegue é, total escutado parcialmente, provocação um pouco ruim, tá bom André, mas é 100%. Uh, e Alexandre, já estamos preparados por aqui, apesar que o meu note tá dando pau, <risos> mas até as 18 horas acho que eu consigo ajeitar a coisa por aqui para participar do, do concurso. Um bom final de semana, bom concurso para quem for participar e a gente se encontra por aí mais tarde a partir das 18 horas. Abração de volta e meia a todos, bom final de semana e até o próximo encontro. Papa três, 3, Bravo Eco Golf, Papa Henk 3, Alfa, Alfa. Ok, muito obrigado Benhur, obrigado pela presença aí de Pelotas, Papa Henrique 3, Eco Golf, bom concurso. Bom concurso para nós todos. Uh, eu, quero, eu, quero, eu quero ver se tem mais alguém pela frequência. Gostaria de falar? Ok? Então, eu quero agradecer a, ao, ao Procópio Papa Uniforme 3 Juliette Alfa Lima que ficou em Rádio Escuta a, na leitura do QTC eu, eu te agradeço bastante Procópio aí da cidade de, de Maquinésia, eu não estou munhecando Quero agradecer a em nome do PXPY Clube de Caxias do Sul, Alabre, Rio Grande do Sul, uh, por nos dar essa oportunidade de poder participar da leitura do QTC. Agradeço ao, ao Alexandre Papayank3 Charlie Tango, que nos sempre envia o QTC. E também quero agradecer ao Papayank3 Kilo em Jamaica, que gentilmente nos manda aqui os nossos cartões QSL, sempre tão esperados e aguardados. E, obviamente, agradecer ao, ao presidente Papayank3, Foxtrot e Alfa Victor, pela oportunidade de nós lermos aqui o QTC. Agradecer ao presidente e, e agradecer também a todos, a Labre e Rio Grande do Sul. Nós voltaremos às 21 horas, em 3770. Dessa vez, quem efetuará a leitura será o colega Papayank3 Eco November, Edson Miller, que fará a leitura aqui da sede do PXP Clube logo mais, às 21 horas. Quero agradecer a todos pela presença da, da, de prestigiar a nossa leitura do QDC da Labre Rio Grande do Sul. Fizeram-se presente hoje Papayanke 3 Delta Mike Sierra, Papaya 3 Foxtrot Alfa Victor, placa Placa 5, Bravo Juliette Foxtrot, Papaianke 3, Charlie Tango. Papa Yankee 3, Mike Lima Sierra. Papa Yankee 3, Bravo Eco Golf. E em Rádio Escuta, Papa Uniforme 3, Juliette Alfa Lima. Obrigado pela presença de todos. Um excelente final de semana. Um bom concurso. Forte 73 a todos. Esta estação é a Papa Yankee 3, Papa X Ray Yankee, estação do PXP, Clube de Caxias do Sul. Sempre pronto para servir. Procurem-nos no Facebook, estamos lá, um forte 73 a todos, um bom final de semana, QRT, agora. Ok André, Papai Henk 3, Charlie Tango, retornando para aqui, obrigado André pela, pela gentileza e a transmissão do QRT a gente se encontra logo com mais no um concurso, -o, é sério, mexe, mexe, os, os máquinas aí, assina elas, e vamos marcar aí, a gente vai se encontrar de noite, ok, bem, -o? um abração, turma amiga, obrigado pela gente mesmo, essa é -3, o Papalhinha 33, Alexandre de Amão. Tá aqui, o de Alexandre, e também o André. Muito bem aí, escutado aí o QTC é Informativo hoje, né, aqui por Blumenau. Eu tive que me ausentar uns minutos e acabei deixando passar a minha oportunidade de me pronunciar. Mas aí, quero também agradecer mais uma vez aí pelo espaço e também aí, sempre aí pelo esforço, né, que todos estão aí. É, fazendo aí em prol aí a todos os radioamadores aí de todo o nosso grande Brasil. <risos> ok, um abraço a todos, bom final de semana, tudo de bom apesar aí do tempo, o menor tá com tempo chuvoso, né, um tempo gelado por aqui, estamos aí a uns 8 graus por aqui, mais ou menos, né, 8 a 10 graus, né. É, a gente tem por aqui aí alguns aquecedores, acaba aí a gente... É, alterando aí a temperatura, né, estamos aí com 22 aqui no chat. beleza, hein. Ok, um abraço a todos, bom final de semana, PP5, Bravo, Juliette, Foxtrot, Alfredo, Blumenau, com aquele abraço Alexandre e o André. Ok, muito obrigado, obrigado pela presença, Alfredo. PP5, Bravo, Juliette, Foxtrot, obrigado pela presença. Um forte 73, um bom final de semana valeu Obrigado. Ok, Alfredo, um abração, saúde e paz, Papai Henrique três Charles Tango, Alexandre Viamão, ok? Um abração, em 50 de noite no concurso, ok, Alfredo, saúde e paz, obrigado. Com certeza, com certeza estamos aí pelas frequências de fazer aí, ó, aí é, é mudar um pouco aí o clima, né? <risos> ok, um abraço, todos de bom, até mais tarde. Ok, a gente se encontra lá. Um abraço. Obrigado, Alfredo. Obrigado, André. Tchau, tchau, tua amiga. Tchau pra todos. Papai Hank 3, Papai Hank.